E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer uma videoaula aqui com um exemplo prático das, da série de Fourier para representar um sinal periódico utilizando o MATLAB. Então para esse exemplo aqui é, eu vou tentar modelar esse, essa função aqui. Vamos supor... Vamos supor que a gente tem essa função aqui. Esse sinal aqui, periódico, certo? E para cá. E aí eles ele se repete ao longo do ao longo do tempo. Que a gente tem um tempo. E aqui é a nossa função. Vamos supor que ela, que ela varie de 2 em 2. Então, aqui você tem de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6 e aí cê. E assim por diante. Então, aqui o período dessa função é igual a 2, correto? E da definição da série de Fourier, a gente tem que. Um sinal periódico pode ser representado pela soma de, de fatores da multiplicação entre o coeficiente e a função exponencial. E esse coeficiente aqui é calculado utilizando essa integral aqui. Então a gente vai calcular o coeficiente e vamos depois implementar e, e plotar, reconstruir a função Utilizando o MATLAB através, da, através do, do uso dos coeficientes. Então, aqui a gente já pode... Essa, essa integral aqui vai, pode ser resolvida por inter, integra, pela integração por partes. Mas para efeito prático aqui, a gente vai, vai fazer utilizando essa ferramenta matemática, o Wolfram Alpha. E basicamente eu vou plugar a minha função aqui. Então, a nossa a nossa função. Como vocês podem perceber por esse gráfico aqui, é a, é a função y igual a é a função y igual a t. E aqui a gente tem valor 1, valor 2, com amplitude aqui de 2, então. A gente vai substituir aqui o nosso y, uh, o x de t aqui, no caso, é igual ao próprio t. Então, a gente vai plugar isso aqui nessa equação para a gente calcular primeiro o coeficiente da série de Fourier. Então, vamos lá. Vou colocar do jeito que está aqui. A gente chama aqui integral da exponencial multiplicado por t dt e aqui a gente vai copiar esses fatores aqui ó menos j k então esses, esses valores aqui são constantes exceto a variável t que é aquela que nós estamos in integrando aqui né então vamos lá aqui o, o um software é mat matemático os matemáticos utilizam como para números complexos o i ao invés de j. j são os, os engenheiros que utilizam mais. Então, i menos i vezes k, vezes ômega vezes t, dt. Isso aqui, multiplicado por, por 1 sobre 2, nosso período é igual a 2. E eu quero que o t varie, diz, ele, o, no caso aqui, a definição diz que você tem que... O intervalo de integração é, é o equivalente a um período. Por efeitos práticos aqui, eu vou pegar de 0 a 2. Então a gente coloca aqui. Front t igual a 0 a 2. E aí depois a gente multiplica tudo isso. Eu já vou, já vou pegar o resultado desse CK aqui e multiplicar por essa equação. Por essa, perdão, por essa, pela função exponencial. Então eu já vou... Eu já vou obter essa, esse resultado aqui para facilitar na hora que for implementar no MATLAB. Então, aqui a gente multiplica pela exponencial de IK ômega T. I vezes K ômega T. Então, vamos lá. Aqui ele vai me dar o resultado. Vamos conferir a integral aqui. Deixa eu melhor fazer assim para a gente visualizar melhor Isso. Pronto. Então aqui a gente tem 1 sobre 2 integral de 0 a 2 da, da nossa função t. Deixa eu aumentar aqui para vocês. 1 sobre 2 integral de 0 a 2 da nossa função multiplicada pela exponencial dt. Tudo isso multiplicado por 1 sobre 2 multiplicado pela exponencial, que é justamente aqui da, dessa equação. Então a gente já tem esse termo aqui, certo? Então o que, é que a gente precisa fazer? A gente precisa definir um intervalo e truncar o somatório, porque no caso a gente não vai implementar de menos infinito a infinito, porque a gente, a gente vai estar utilizando o computador, então a gente precisa truncar esses, esses valores para um certo N. E a gente vai plotar para alguns, alguns valores diferentes para vocês perceberem a, a diferença. Do gráfico. Então, beleza, a gente calculou o coeficiente e aí já estamos com a, a, a representação, basta implementar o somatório. Então, aqui é o resultado dessa integração toda aqui. Lembrando que você poderia integrar por partes aqui, você vai obter o mesmo valor né, se você fizer na mão. Mas aqui a gente está fazendo uso dessa ferramenta matemática aqui que é muito boa, Wolfram Alpha. E a gente vai pegar essa equação aqui e vai implementar no MATLAB. Então, Vamos lá, vou abrir um editor de texto aqui. Vou colocar aumentar a fonte aqui, para. Beleza. Então a gente vai, eu vou dar um comando CLC para limpar, limpar as, as variáveis e aqui limpar a tela. E aqui, a gente vai começar a implementação dessa, desse somatório aqui. Então, a primeira coisa que eu vou definir aqui vai ser o valor n, que é o valor que eu vou truncar, os valores pra, para os quais o k vai variar. Ou seja, ao invés de, de eu variar de menos infinito a infinito, eu vou variar de um valor menos n até um valor n. Então, aqui eu vou definir o, o, o valor n que eu vou utilizar. Colocar, por exemplo, n igual a 1, inicialmente. O intervalo. Esse intervalo aqui é o intervalo que nós vamos variar a função t, porque se você observar aqui, você, você percebe que a nossa função periódica está variando pela variável t, tanto para mais infinito quanto para menos infinito. A gente precisa definir também o um intervalo que a gente quer visualizar a nossa função. No caso aqui, eu vou pegar esse intervalo aqui, de aproximadamente de 0 a 4. Então eu vou definir aqui o um intervalo de menos 4, perdão, vou pegar de menos de 4, mais aproximadamente aqui, menos 4, até 4. Então eu venho aqui de menos 4, eu quero que ele varie de 0,01 até 4. Então o que, é que esse comando está dizendo aqui? Eu vou pegar de menos 4 até o valor 4 e eu quero que ele varie. De, de 0.01 em 0.01 Ou seja, menos -4, 4 mais 0.01 até chegar no valor 4 E aqui a gente tem um, um índice Esse índice aqui vai ser para controlar os elementos no vetor E aqui eu vou definir a variável t para o período No nosso caso, igual a 2 A variável ômega, que é igual a 2 vezes π dividido pelo período. Isso aqui é são apenas atalhos. Então, beleza, vamos agora começar. Inicialmente, a gente precisa variar o intervalo, porque para cada valor de t, a gente vai ter que executar esse somatório inteiro aqui, de menos n a n. Então, entenda que a gente tem aqui dois loops, sendo que o mais externo é o que varia a variável t, e o mais interno, o que varia... A, a variável k. Então, beleza, vamos construir primeiro aqui o aquele que vai variar com t. Então, para t igual ao intervalo. Então, você está atribuindo a variável t esse intervalo inteiro aqui, certo? A gente vai criar uma variável, o valor recebe 0. porque essa, essa variável aqui vai ser incrementada. Então, beleza, para e para cada valor do intervalo t, você vai percorrer k para k de menos n até n. E agora a gente vai fazer a implementação. Então, beleza. A gente agora simplesmente vai vai verificar esse valor para cada elemento. Só que tem um detalhe aqui, que no caso, quando k for zero, a gente vai ter uma divisão por zero aqui, né? Então... Isso não, não é definido, então o que, é que a gente faz? A gente vai calcular o valor do, do coeficiente para quando k foi igual a zero. Então, basicamente a gente vai ter esse termo aqui elevado a zero vai dar 1, então a gente elimina ele. Esse termo aqui elevado a zero também vai dar 1. A gente elimina, então o que sobra... É essa integral aqui que a gente vai resolver agora. 1 sobre 2 integral de t dt variando de 0 a 2. Que é exatamente igual a 1. Então, a gente vai guardar esse resultado aqui que a gente vai colocar no if else depois. Então, beleza. A gente agora vai implementar exatamente o if. Então, a gente vê se o valor de k for diferente de 0. Então, a gente vai calcular o valor para secar, a gente vai dar uma perdão a gente vem aqui, valor a gente vai incrementar esse valor, então a gente agora vai copiar essa equação todinha aqui que é o nosso resultado exatamente agora nesse ponto valor então a gente vem Vamos implementar aqui com uma certa cautela a gente tem uma uma divisão então eu vou organizar aqui essa divisão aí na primeira divisão a gente tem uma multiplicação e pronto vamos agora começar aqui nessa primeira parte aqui então 2i k ômega 2 vezes i vezes k vezes ômega lembrando que a gente a gente já está utilizando as variáveis que a gente definiu menos a menos a exponencial que no MATLAB a gente utiliza assim, exponencial 2 ômega 2 vezes I vezes K vezes ômega mais 1 então beleza, a gente fez aqui a primeira parte multiplicado por Outro exponencial, e a gente vem I, k t ômega, I vezes k, vezes t vezes ômega, menos 2 vezes I, vezes K vezes ômega, tudo isso dividido por 2, que multiplica k ao quadrado que multiplica ômega ao quadrado. Beleza? Se o valor for diferente de zero, a gente vai ter isso aqui, caso contrário, a gente incrementa o valor apenas pelo valor quando o k for 1, que é exatamente isso aqui que a gente calculou, que é igual a 1, que é quando o k for igual a zero, que vai ser igual a 1 aqui, o resultado da integral. Beleza. Feito isso, a gente tem o end do if, o end do for. E aqui a gente simplesmente vai, vai criar um vetor chamado resultado. Aqui, índice. Na posição índice vai receber o valor. Isso aqui é só para a gente plotar. A gente está armazenando todos os resultados no, no vetor has. E a gente incrementa o índice. Lembrando que o MATLAB indexa vetores a partir do índice 1 e não o 0. E a gente finaliza aqui o nosso for externo. Depois a gente só vai dar um plot, intervalo, e aí o nosso vetor, res. Então a gente vai vamos copiar aqui, criar o nosso script aqui no MATLAB, novo script. Vamos colar tudo aqui direitinho, conferir sugestão. Então vamos vamos salvar aqui como por exemplo Fourier, série de Fourier exemplo. Vamos salvar. Então agora a gente vamos executar. A gente só digita aqui Fourier. Exemplo. Então, primeira execução. Pronto. Esse aqui é o nosso é o nosso primeiro gráfico. Não está muito parecido com aquilo que a gente esperava, não, mas a gente vai chegar lá. Então, aqui, o que a gente espera é mais ou menos uma função desse tipo aqui. uma forma triangular, mas ainda não chegamos lá. Então, beleza. Esse aqui foi o exemplo com aproximação para n igual a 1. Então, a gente tem aqui do somatório, a gente varia o k de menos 1 até 1. Então, beleza, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com n igual a 5, para a gente ver a aproximação. Né? O que, que acontece? Vamos lá executar de novo. Opa, está começando a melhorar. Então, a gente está aproximando, a gente está utilizando mais termos por cada interação do, do for mais externo. A gente está variando mais o for interno. Então, a gente está obtendo uma aproximação maior da função aqui, a gente está descrevendo no caso, né? Se você for comparar aqui, ó, você está vendo que já está começando a tomar a forma esperada, né? Então a gente vai continuar incrementando aqui o, o valor de n, vamos para igual a 10, executa de novo, a gente vê que já está melhorando. Cada então a gente já co consegue perceber uma tendência aqui. na né? medida que você aumenta a quantidade de termos você vai tendo uma melhor aproximação da sua da série de Fourier então, vamos trocar o valor aqui vamos colocar 20 25 Vou executar novamente tá vendo? começou a melhorar bastante aqui você já consegue perceber o fenômeno de Gibbs que à medida que ele vai chegando na, nos extremos, ele vai tendo uma certa variação, né? uma certa, um certo distúrbio no, quando ele chega nos certos extremos. Esse aqui, é, esse aqui é denominado fenômeno de Gibbs. E aí a gente vai incrementando e incrementando até a gente conseguir obter uma boa aproximação. Vamos lá, vamos trocar agora para 50. Vamos executar de novo aqui. Muito melhor. perceba que ele está variando já certinho, ó, período de 2. Então aqui, amplitude 2. Então está aproximando bem. Para fazer só mais um exemplo aqui, eu vou colocar um valor um pouco maior. n igual a 300. Vamos variar de menos 300 a 300. Então a gente vai... Vamos executar aqui, demorou um pouquinho, muito melhor. Então, a gente acaba de, de reconstruir a, a nossa função periódica aqui, que a gente definiu inicialmente. Acabamos de reconstruí-la utilizando a série de Fourier, ferramenta sensacional, e aí fizemos, tivemos o grande auxílio também dessa, dessa ferramenta Wolfram Alpha para calcular nossas integrais. Então é isso, espero que vocês tenham, tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, sinta-se livre para deixar um comentário. E é isso. A minha ideia era só mostrar um pouco aqui da, da implementação da série de Fourier utilizando o MATLAB e plotar a aproximação do, dos gráficos para vários valores, para, para vários valores truncados da, de termos desse somatório. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Falou. Um abraço.